é Nayara, hoje foi apresentada a oficina do Eduardo das Neves, um intelectual negro do pós-abolição. A gente trabalhou com os estudantes o que, que seria esse pós-abolição, processo de abolição, contexto da época, né? como mais ou menos se organizava a escravidão, né? regime político, né? sistema político, e aí depois apresentou o Eduardo, né? como uma pessoa que nasceu em 1874, exercia atividades formais mas atuava principalmente como cantor, compositor, viajou o país é, se apresentando e levando essas obras dele. É, então a gente passou isso com os estudantes, e marcou, procurou marcar bastante a questão da autonomeação, né? De como ele ressignificou esse estereótipo de criolo, essa ideia negativa em torno de criolo e se apresentava como criolo, como que isso fazia parte dessa, desse traje de apresentação, né? Então, smoking, a imponência, a cartola, o violão e a apresentação como criolo Dudu. E aí eu acho que essa apresentação do Eduardo enquanto intelectual desse período, né, de saída da, da escravidão para a liberdade, no sentido de liberdade, é uma possibilidade de, de contraponto a essa ideia do escravizado e da tortura e da violência. Então eu senti isso, assim, da da oficina que o Eduardo ele vem como intelectual como biografado fazendo um contraponto a esse imaginário que a gente tem né numa tentativa de outras narrativas desse desse momento desse contexto a atividade né o que que a gente pediu e que a gente produziu junto com os estudantes foi que eles fizessem ou uma capa de CD pensando no Eduardo como que eles é, apresentariam uma capa com uma obra do Eduardo ou então escrevessem uma música que para eles significa alguma coisa e fala sobre algum contexto de realidade e do outro lado né do, do cartão que eles escolhessem um nome artístico para auto nomeação entendendo esse o lugar deles no mundo e a forma como eles gostariam de ser vistos representados se eles fossem artistas ou se eles ou sendo, sendo quem eles são e exercendo qualquer tipo de profissão como que com que nome eles se identificam, né? Então esse foi o trabalho da desenvolvido na oficina. Né? <risos>